pessoal, vou ensinar pra vocês a receita de um mingau proteico. Essa receita ela vai beber em qualquer horário, pode ser um pré-treino, um lanche ou um café da manhã. São 4 colheres de aveia, uma dose de vanilla whey, 1 colher de chá de canela e 150 ml de água. Pronto, agora eu vou levar ao fogo Tá pronto, agora é só servir. Eu vou finalizar com um pouquinho mais de canela em pó, porque eu adoro. Mas você pode escolher alguma fruta ou pasta de amendoim, como preferir.